Olá pessoal, eu gostaria de falar desse livro que eu li, que é o Chefão de Mário Puzo. Só para comentário, eu achei ele no livro, no lixo, daqui de Realengo. E por isso que ele está bem acabadinho. Ah, foi um dos melhores livros que eu li na minha vida, porque essa coisa toda da máfia faz a gente compreender certas coisas que o mundo racional é, vai explicar bem que tem a ver com você não, não levar tudo muito a ferro e fogo e compreender que determinadas coisas que pessoas de dentro da tua família, essa palavra família é muito forte dentro da, da máfia, é, mesmo pessoas dentro da tua família tem que fazer determinadas coisas que não lhe agradam ou esconder alguma coisa de você ou... E, por fim, deixar você de fora de det determinados assuntos que não, não iam ser saudáveis para você ficar sabendo. E esse livro me ensinou muito bem essa questão de perdoar meus familiares nesse sentido, porque é, eu li esse livro num momento que eu estava muito mal mentalmente, estava delirando muito e. e, e, e Criticando muito meus familiares. E esse livro eu sempre, quando eu lia ele, ficava horas lendo ali na frente da casa da minha avó, e servia exatamente para eu poder ter um, um. como se fosse um, um fôlego, para poder entender tudo o que eu estava passando dentro da, dos meus problemas pessoais, junto com minha família. É. Esse livro eu recomendo a todos a lerem, principalmente até o, a, no final, que ele tem uma pegada muito boa. O Puzzo, ele inicia o livro contando cinco, umas cinco histórias que você não entende muito bem logo no início. Logo em seguida ele vai destrinchando a história de cada um desses personagens e vai intercalando essas histórias até chegar no final, e no final ele resolve as histórias de cada um deles, até chegar no, na principal, que é a última. Então, eu diria que isso faz parte da modernidade que, que esse, esse autor está inserido, num né? texto moderno, ele é mais ou menos assim que se, se imagina que vai ser. E, eu não quero contar a história, mas ah, ah, ah, eu poderia dizer que vários personagens me inspiraram. Não só o Don Corleone, que é o principal, mas outros como Luca Prazzi e, e outros, vários, que aparecem aqui no meio do texto. O interessante do, do Mario Puzo é que, hora você lê um personagem e fica achando que ele é o pior personagem do mundo, logo em seguida na, na continuação da, da história ele consegue reverter a imagem do, do personagem e coloca ele como uma grande uma grande pessoa frente ao mundo que ele desenhou aqui na história isso é uma é um aprendizado que a gente tem para nossa vida pra, eu tenho para minha vida que mesmo que a gente esteja numa situação muito para baixo a gente pode sempre reverter e colocar ela num, num outro patamar que ser, seria de uma situação bem melhor tá? dentro desse mundo da aparência que a gente tanto vive hoje em dia. O, o, que, eu, o que eu quero dizer basicamente é que não tem jeito assim. O, o Mario Puzo ele, ele fala que. É como se tivesse duas faces da mesma moeda, todo mundo tem uma cara e uma coroa e tem que saber lidar com essas duas faces na sua vida, né? E é um pouco isso que eu aprendi para a minha vida atualmente, né? E é isso. A relação dele com paterna, de Dom Corleone paterna com os filhos é uma coisa muito interessante você começa a entender, é, eu, pelo menos, foquei muito nessa relação paterna que me ajudou com o com meu pai e minha mãe, enfim. Toda essa relação é, que é descrita no livro me ajudou a poder é, amanar um pouco, né, descansar um pouco esse meu coração e poder refletir de uma maneira mais mais amena, mais consciente. É isso, pessoal. Esse aqui é um dos melhores livros que eu li na minha vida e aconselho todo mundo a ler.